agora sim, um gravar vlogs, esses blogs que nós estamos fazendo, eles fazem parte do projeto de extensão esse projeto de extensão está ligado à Universidade Federal de Mato Grosso, Campo Sinop e nós vamos trabalhar a perspectiva de estudar novos meios de se trabalhar a mobilidade do conhecimento levar a educação levar o diálogo trazer novas informações o vlog, ele é o informal ele não faz parte, efetivamente, do projeto de extensão. Mas ele serve para uma comunicação mais rápida e uma comunicação mais efetiva entre o aluno e o professor. É importante que você seja extremamente sincero nos seus comentários, nas suas observações, porque é em cima dessas observações e desses comentários que nós vamos poder efetivamente melhorar, piorar, retirar ou colocar qualquer coisa dentro dos trabalhos. Conto com a presença de vocês, conto com a assistência de vocês, conto com a audiência de vocês. Assim, vamos dar início. Esse é o vlog 00. Vamos ter um vlog mais a seguir, talvez essa semana ainda, que é o 01. Esse aqui é um piloto apenas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês consigam efetivamente aprender mais ou melhor. Mas conto com a opinião de vocês. Muito obrigado. Até mais.